Que me... ah. Oi, gente, tudo bem? Sou Lucas, como todo mundo sabe. E hoje, eu estou me mudando. Acabei de terminar de fazer as coisas. Estou indo pro meu novo lar por alguns meses que ficarem nesse lugar. Não sei os meses completos, porque ano que vem vem coisas novas que em breve todo mundo vai saber. E é isso, eu queria mostrar um pouquinho para vocês. E falar algumas coisas, mas quando eu chegar lá. Então, vem comigo. Vamos para o meu novo lar. Vamos, vamos, vamos, vamos. Me dá mãozinha. Vamos. <risos> Bom, já estou aqui no novo quarto. É até um pouco maior, né? Ainda não arrumei nada, porque sem saco nenhum eu tenho que sair agora fazer um monte de coisa. E vou mostrar aqui para vocês um pouquinho. Aqui saindo tem um corredorzinho. Aqui tem um monte de roupa da mulher, mas dá para ver na parte de baixo. Aí tem um banheiro. Acho que a luz tá aqui. O banheiro é grande até. Ai, olha isso que eu achei muito legal. Ah, pera. Aqui. Aperta aqui. E acende a luz, o Amo que amo. Amei. E é grandinho até. Aí, aqui, eu desço as escadas. Tem essa parte de baixo. Pra lavar a roupa. Tem outro banheiro aqui. No mesmo estilo. Aqui, quarto de outra pessoa, de outra pessoa. E a cozinha... Até que grande, uma geladeira grande. E tem micro-ondas. Onde eu morava não tinha micro-ondas. E aqui saindo, tem um corredor. Onde eu vou deixar a bicicleta. Tem um corredorzinho, meninas. chega e ali pra rua a não na rua e é isso meninas é... quando eu sentar eu falo um pouquinho mais vou organizar as coisas, eu preciso sair agora pra fazer coisa pra comer já conto pra vocês tudo que vem acontecendo Oi gente, bom esse vídeo já faz em quase uma semana que eu me mudei. Estou terminando agora, porque muitas coisas aconteceram. E nada, só queria finalizar. Sim, me mudei. Essa é, na verdade, é a terceira vez, digamos, segunda esse ano, né? De 2021. Porque 2020 eu mudei bastante. E por que, que eu me mudei? Por muitos motivos. Um dos grandes motivos é referente a valores, né? Como todo mundo sabe, é muito caro na Argentina aluguel. E onde eu tava era... Quando eu fui, eu já sabia que era um lugar um pouco mais caro. Nesse momento, ok, mas... A gente vai fazendo dívidas e... A gente, com o passar do tempo, as coisas vão subindo e já não tava dando pagar todo esse valor, né? É, por mês, né, mais comida, mais sair, mais arrumar bicicleta, enfim, muitas coisas. Então, encontrei um lugar que é um pouco mais barato, né, no caso, eu estou pagando 4, pesos, mais barato do que eu pagava no lugar anterior. E também é por pouco tempo, porque no ano que vem... Alguém muito especial vai vir morar aqui e provavelmente a gente vai é, alugar juntos. Mas, se caso não, também irei conseguir alguma outra coisa bem melhor. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho. Até estou com cor de cabelo diferente, né? Que aqui não dá para ver tanto porque já tá escuro, já tá é, tarde. Eu tô gravando esse vídeo. E outro motivo que eu me mudei... Hum, muitas outras coisas que não vêm ao caso Mas é isso, estou muito feliz Nesse novo lugar é, Hoje é meu dia de folga Descansei bastante Porque eu trabalhei muito Esse dia estou deixando pra gravar Algumas coisinhas que eu precisava gravar né E é isso, gente eu Espero que vocês tenham gostado E a partir agora de novembro Vamos ter bastante vídeos novos aqui no canal. Então, se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se você viu, agora somos um canal de música, meninas. Isso mesmo, Lucasquinha é um canal de música. Muitas músicas novas vêm por aí, muito em breve. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!